Olá, amigos e amigas, aqui é o professor Rodrigo. O tema da aula de hoje é função inversa. Então, aguarda aí. Bom, começando então. Preparei um material aqui, resumo para vocês. Vamos começar então com essa definição de função inversa. A partir desse exemplo aqui, fictício, tá? Tem uma tabela que representa preços, tá? Preços de camiseta simples, então, numa linha eu tenho a quantidade de camisetas, na outra eu tenho valores correspondentes, tá? Então, quantidade, uma camiseta custa 15 reais, naturalmente duas vai custar 30, três 45 e assim sucessivamente, super simples. Veja que a gente já tem a noção de função aí que relaciona uma quantidade ao outro um valor, por exemplo, mas eu chamo a atenção para o seguinte, eu posso, que ali não está definida a função, né, mas eu posso definir de duas maneiras. Eu pensei aqui numa função f de A em B, em que A, o conjunto A é a quantidade de camisetas e o conjunto B é o preço. Ou seja, então veja como fica essa ligação. Uma camiseta 15, duas camisetas 30, as camisetas 45. Nesse sentido. Nós temos a seguinte relação, o domínio desta função é o conjunto A. Contra domínio, ou por consequência, a imagem, é o conjunto B. Os elementos que estão em B vai ser a imagem dos elementos do conjunto A. Por outro lado, eu posso pensar numa função G, definida de B em A. E aí como que ficaria? Bom, então eu teria a seguinte relação: 15 reais seria o equivalente a uma camiseta, 30 reais, 2, 45, 3 e assim por diante. E neste caso, o domínio da função a que eu estou me referindo, o domínio de G, é o conjunto B, é o preço. E a imagem, por consequência, vai ser o conjunto A. Vejam que, vejam que tem uma inversão aí. Então é, vai ser bem por aí essa noção de função inversa. Bom, agora a gente vai para a definição propriamente dita. Então, nessa situação, nós vamos ter a função f de a em b e f de x, vou marcar aqui, e f de x é 15x, correto? Uma camiseta vezes 15 reais, duas camisetas vezes 15, 30 reais e assim por diante. E a função g vai ser definido de uma maneira diferente, ou seja, porque g de x vai representar a quantidade de camisetas. é o preço a ser pago, g de x vai representar a quantidade, então, e neste caso, x é o preço. Então, 30 reais dividido por 15 vai me dar, veja, uh, duas camisetas, ou 15 reais, 15 dividido por 15, uma camiseta. Então, são funções diferentes. Essa função vai me dar f de x, é o preço a ser pago, em função do, da quantidade de camisetas. Aqui, já na função g, eu vou ter a quantidade de camisetas em função do valor pago. Então, como que nós podemos definir essa a ideia de função inversa? Então, dada a função bijetora, a função bijetora é aquela que tem a mão dupla, né, o domínio, ou a imagem é o conjunto contradomínio inteiro, tá, o contradomínio, a imagem. Uh, ou seja, f de a em b chamamos de função, dada uma função f de a em b, a qual uh, chamamos de função inversa de f, vamos usar essa nomenclatura aqui, f de men na menos 1, então função g inversa da g, g na menos 1, vamos usar esse símbolozinho aqui que representa a inversa. A função de b em a, tal que para todo x pertencente a a e y pertencente a b, temos f de x igual a y e f na -1 de y igual a x. Vamos para a prática, tá? vamos para um exemplo. Como é que a gente vai fazer na prática para encontrar a inversa de uma função? Então eu vou ter a função f, aqui digamos uh, f de x igual a 15x, que é o exemplo dado. Lembrando que f de x é a imagem e nós usamos, podemos usar para representar pela letra y, então substituindo o f de x, nós temos essa estrutura aqui, vai ficar mais fácil, tá? Nós vamos simplesmente colocar no lugar de f de x, y, em alguns momentos a gente já vai ter isso, né? Então partimos dessa situação original aqui. No segundo momento, nós vamos trocar, onde é y colocamos x, onde é x colocamos y, assim essa função, essa estrutura vai ficar assim, então, x igual a 15y, tá? Aqui já está meio caminho andado, então, para a gente escrever no formato correto, nós vamos escrever o y em função do x, ou seja, vamos isolar o y. Neste caso aqui, eu tenho que só dividir os dois lados por 15, tá? Dividindo os dois lados da equação por 15, eu já isolei a função. Como é que vai ficar? y igual a x sobre 15. Pronto. Então, a gente vai dizer que a função inversa de f, ou f na menos 1 de x, é igual a x igual a 15y e, consequência, reorganizando ela, y igual a x sobre 15. Posso escrever assim, y igual a x sobre 15 ou f na menos 1 de x é igual a x sobre 15, certo? Bem tranquilo. Agora, quero que vocês observem o seguinte, eu tenho o inverso de f é x sobre 15, e olhem só o comportamento, ó. f de x igual a 15x, e, e a inversa de f é x sobre 15. Então, f de 1 é 15, e olhe o que vai ser o inverso de 15, função inversa f a menos 1 de 15, é 1 f de 2 é 30, e aí aqui é f na menos 1 de 30, é 2. E existe essa troca, né? Por isso função inversa. Então, é o caminho contrário. O gráfico, como é que ficaria o gráfico da função em relação à sua inversa, ou a sua inversa em relação à original? Aqui, o um gráfico dessa, aqui é uma, uma função fictícia, né? f de x igual a x mais 1, e a sua inversa é x menos 1. Aqui eu tenho g de x igual a 2x mais 2, e a sua inversa é x sobre 2 menos 1. Se quiserem fazer testezinho em casa, façam o que eu disse aqui. Aqui é y, aqui é x, então coloca, substitui aqui por x, aqui por y, reorganiza e vê se vai dar essa. Aqui é a mesma coisa. Façam esse teste, tá? Então, uh, aqui eu vou ter o gráfico da função f, e aqui o gráfico da função f na menos 1, da sua inversa. Aqui eu tenho o gráfico da função g e aqui em amarelo, o gráfico da função g 1. Vejam o seguinte. O que acontece é que existe uma troca. Olha nos eixos. Aqui a, a interseção com o eixo y se torna a interseção com o eixo x. A interseção com o eixo x da função f se torna a interseção com o eixo y. Existe essa troca. E aqui é a mesma coisa. Ó, a interseção com o eixo y se torna a interseção da inversa no eixo x. A interseção em x se torna a interseção em y. E outra coisa bem importante, eu vou ter esse, veja essa linha tracejada em ambos, cria um eixo de simetria entre os dois gráficos. Elas ficam espelhadas. Tá? E agora, por fim, faz um exemplo. Tá? Vamos fazer, então, determinar a função inversa de f. A da função de reais em reais. o que? F de x igual a menos 5x mais 1 de x igual a menos 5x mais 1. Então, primeiro passo, vamos escrever assim, y igual a menos 5x mais 1. E agora a gente vai fazer o processo de inversão. Então, a, a, a inversa de x vai ser tal que x é igual a menos 5y mais 1. Olha o que, que eu fiz. Fiz essa troca, onde era y, coloca x, onde é x, coloca y. E agora nós apenas reorganizamos. Eu vou isolar, escrever essa função, essa, essa equação em função de y. Vai ficar assim. Primeiro eu vou tirar esse 1 um daqui, subtraindo dos dois lados, 1, um, né? Vai ficar assim. x menos 1 igual a menos 5y. Mais 1 menos 1, 0. Agora eu vou dividir a equação toda por 5. Vai ficar assim, ou oh, 5 não, x sobre 5 menos 1 um quinto igual a menos 1, um. opa, menos y, ou menos 1y, um e aqui simplifica. Depois multiplicamos tudo por menos 1, um. poderia dividir tudo por menos 5? Poderia. Então, e aí fechamos, vou só inverter tudo de lado, vai ficar y igual a menos x quintos mais 1 um quinto. Tá? Fechou. Ou seja, a função inversa de f é igual a menos x 5 mais 1 um quinto. Ela fica aparentemente bem diferente, né, em alguns casos, mas ela vai dar aquele mesmo efeito, tanto no gráfico quanto na tabela. Certo, pessoal? Então, obrigado por ter acompanhado e até mais!